E hoje, no em 1 em 20 pra você, eu vou mostrar como é possível estabilizar, mesmo quando dá o erro de sequência, sabe? Essa aqui, ó. Então, quando você tem esse erro de sequência, ainda é possível você estabilizar, usar o estabilizador de distorção nas suas imagens, tá? Vamos ver como é que é? Vamos lá pro Premiere que eu vou mostrar pra vocês. Música Bom, aqui dentro do Premiere, vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente tem uma sequência aqui, né? vou mostrar em propriedades Aqui ela está em 23,976, que é o 24 frames em 4K, tá bom? E aqui eu vou tentar puxar aqui para estabilizar uma imagem que foi feita em 60 frames em 1080, né? Para me redimensionar ela, definir aqui em definir como tamanho do quadro E aqui eu tenho ela um pouquinho tremidinha, um take feito com a câmera na mão e ela está um pouco tremida então o que a gente vai fazer? A gente vai vir em efeitos, né? Aí aqui estabilizador, quando você taca para ela, ela te dá essa mensagem Estabilizador de distorção exige que as dimensões do clipe correspondam à sequência a gente poder estabilizar essa imagem dentro dessa sequência em 4K Você vai em botão direito, você vai em aninhar Que você vai fazer uma sequência para ela, certo? Aqui criou uma sequência Se você der dois cliques, a sua imagem está aqui dentro É como se fosse uma camada, né? E aí sim, você pode vir com o estabilizador de distorção Você vai conseguir estabilizar a sua imagem 97%, 98%, estabilizando. Agora vocês vão ver que eu vou dar o play aqui. Então a nossa imagem ela vai estar tá estabilizada aqui, tá? Vou abaixar um pouquinho aqui. Aí você consegue ver que estabilizou bem. Então você consegue resolver sim esse problema de estabilização das suas imagens, tá bom? Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. Logo logo a gente vai trazer mais dicas aqui no m 1 e 20 pra vocês. Corre lá no canal, se inscreve que logo logo a gente vai ter novidades lá também. Valeu, foi!